Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui com você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, o segundo vídeo, vamos dizer assim, nesta série de quatro vídeos a respeito das vantagens e desvantagens na compra do imóvel novo e do imóvel usado. No vídeo de hoje nós vamos falar quais são as desvantagens que você tem ao comprar um imóvel usado na semana passada nós falamos quais foram as vantagens e eu vou deixar esse vídeo passando aqui em cima se você não assistiu ainda para que você corra lá depois desse vídeo aqui clique lá para você assistir e assista agora quais são as desvantagens que eu acredito que você vai e pode encontrar ao escolher um imóvel usado. Não repara não, se tiver um pouquinho de eco aqui nesse vídeo, eu estou gravando aqui em um dos meus plantões de venda, de um dos imóveis que na verdade eu trabalho aqui em Curitiba, então pode ter aí um pouquinho de eco, mas eu estou fazendo o possível para manter o microfone bem pertinho para que você possa me escutar melhor. E se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Me chamo Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis e sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel, então justamente hoje neste vídeo nós vamos entrar aqui com alguns detalhes, uma listagem de sete itens de o que as pessoas é, podem enfrentar, qual é a desvantagem, vamos dizer assim, na compra do imóvel usado. E deixa eu falar para você, assim como o primeiro, eu acredito, estou deixando por último a cereja do bolo. O último pedacinho e é o mais gostoso, sempre está para o final. A sétima dica, ela é importante. Então assista todas elas, pega um papel e caneta aí e vamos começar diretamente no assunto do vídeo. Que é, bom, uma, uma das desvantagens que eu acredito né, ser muito importante levar em consideração na hora da compra do imóvel usado, são os problemas estruturais, tá? O que, que é um problema estrutural? É comum, gente, muitos proprietários, quando vão vender o um imóvel, imóvel, fazer aí na, numa daquelas vantagens, né? Que, são, que é, a verdade, a manutenção, uma reforma, né? Então, muitos proprietários fazem uma maquiagem. Por isso que eu estou dando, nesse vídeo, os sete detalhes muito importantes para que você tenha um olho clínico, anote e procure para você não se prejudicar na compra do seu imóvel. A maquiagem nada mais é do que uma, na verdade, uma pequena manutenção na estrutura de uma rachadura, numa infiltração que com certeza daqui a alguns meses vai aparecer para você uma infiltração. Detalhes, por exemplo, como acender uma luz e apagar uma luz, pode te ajudar a você identificar problemas na iluminação, né, na, na parte elétrica do apartamento. Por exemplo, abrir e fechar uma torneira, deixar a água descer, pode te te dar aí uma, uma ideia se você tem problema na pressão da água. Então, fique atento aos problemas estruturais do apartamento, porque você pode sim fazer uma boa negociação, mas se você não se atentar aos defeitos, você pode ter muito problema com a questão estrutural do teu apartamento. Bom, a segunda, é, o segundo problema que eu vejo na minha lista aqui, que eu coloquei para você, e nós falamos de benefícios lá na outra, né? De, gosto de, re, de refletir, de, de lembrar, porque eu não estou simplesmente fazendo um espelho dos benefícios, e sim, eu quero criar mais informações para que você possa comprar corretamente o seu imóvel usado. Que é o problema não com vizinhos, mas os problemas com o, com o problema com o condomínio, ou seja, um condomínio problemático é um é a segundo da minha lista porque isso pode te causar muitos problemas. O que, que eu quero dizer com condomínio problemático? Por exemplo, acontece de você estar comprando um imóvel, uma casa, alguma coisa dentro de um condomínio e você, por exemplo, não se atenta às regras do condomínio né? e você recebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muitas visitas e o teu condomínio não aceita visitas, ou seja, você não pode estacionar dentro do seu condomínio carros de visitantes e lá de fora você não tem como deixar o carro do teu parente, do teu amigo que vai fazer a visita. Regras, por exemplo, a respeito de animais, tem pessoas que têm animais grandes, pitbull, rottweiler, é, isso mesmo, pastor alemão, é, aqueles outros cachorros mais é, mansos, né, mas que são maiores que também não podem no condomínio, então você ter um problema... Com condomínios, com determinadas regras, pode vir a ter muito problema. Fora aquele vizinho que pode te encher o saco, que é de cima, que não gosta de baixo, que não gosta de cachorro. Então se atente aos condomínios problemáticos, pessoas com muitas alterações, que tenha processos no condomínio. Isso realmente é importante você verificar no móvel usado. O terceiro item da minha lista nada mais é do que isso mesmo, localização e bairros em mudanças. Por que, que eu sempre friso na localização, ela pode ser boa para você como ela pode ser um problema? Quando você compra geralmente um imóvel usado, esse imóvel pode estar tá sendo vendido porque o proprietário sabe que vai ser construído na frente ou atrás ou no mesmo bairro algo que vai vir a ter uma desvalorização do imóvel, como, por exemplo, pode ser que seja valorização, mas como pode ser uma desvalorização, como uma ponte, um viaduto, por exemplo, como aconteceu muito no Rio de Janeiro, nas construções da linha, né? a linha amarela, a linha vermelha, em vários outros estados aí com outras construções que vêm trazer uma certa é, decadência, vamos dizer assim, né? às vezes parece uma melhoria, mas na verdade vai desvalorizar o seu imóvel. Então fique atento à localização do imóvel e nas modificações dos bairros, porque isso pode vir a trazer um problema gigantesco em dinheiro para você que está comprando um imóvel usado. E o quarto item da minha lista, nada mais, nada menos, do que uma informação tão importante assim como as outras e que é você saber se o vendedor do imóvel tem algum problema ou processo judicial. Isso mesmo, você sabia que se você compra um imóvel e o seu vendedor já tem um processo judicial, você pode vir a perder o seu imóvel? principalmente se você está comprando esse imóvel à vista, um imóvel usado e tem exatamente alguns detalhes que você precisa estar atento. Então você ter informação e anotar essas informações Vai te salvar muita, muito dinheiro no seu bolso. Você sabia, por exemplo, que se o vendedor tiver uma está vendendo esse imóvel para você aqui em Curitiba, vamos dizer, vamos dar um exemplo prático, e ele teve um processo é, judicial numa empresa que ele abriu, mas está fechada essa empresa de 5 anos, 10 anos atrás, lá, no, lá em Brasília, esse processo pode vir atrapalhar e fazer com que o seu imóvel seja penhorado. Então, ter... Todas as certidões do vendedor é muito importante na hora da compra do imóvel usado. E a quinto item dessa lista, também dando continuidade na questão do, do, dos processos judiciais, o imóvel também não pode ter nenhum tipo de bloqueio. Isso mesmo, todo imóvel ele precisa ter uma escritura e essa escritura precisa estar devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Com essas informações em, mão, em mãos, você vai saber se o imóvel tem algum tipo de ônus, ou seja, se ele, tem, ele está alienado a um banco, né? então você vai precisar fazer aí um interveniente quitante, ou seja, o corretor vai saber te orientar, não precisa você ficar preocupado porque o próprio banco, você vai ter que pagar uma parte para o banco e não pagar inteiramente para o proprietário, o vendedor, porque ele pode pegar o seu dinheiro, nós não sabemos quem ele é, e sumir e você vai ter um problema, porque esse imóvel está dado para o banco como garantia. O imóvel, por exemplo, não pode ter, por exemplo, nenhum tipo de hipoteca, ele pode ter dado como garantia para pegar algum tipo de empréstimo, né? Então, todas essas informações tanto do proprietário quanto do próprio imóvel, ela é importantíssima. Nós fechamos aí os cinco itens. E qual é o sexto item da minha lista que você precisa saber da desvantagem na hora de comprar um imóvel usado? Que é justamente é, saber se o imóvel está em algum inventário e se ele tem herdeiros, se ele tem inventário, obviamente ele tem herdeiros, né? então esta é a sexta informação que tem a ver também com o ônus, ônus do proprietário, do imóvel e saber se este imóvel está, está em um inventário, qual é o risco de você comprar um imóvel usado que está, está em um inventário, bom, o risco é que se existir um herdeiro ou dois, ou três, ou cinco, ou dez, não sei quantos herdeiros existem, todos eles precisam estar 100% cientes e coerentes com a negociação, a forma de pagamento que vai ser vendido, além de, além né vai ter que ter uma autorização judicial, ou seja, de um juiz autorizando a venda deste imóvel para um determinado, justificando um determinado motivo porque ele está vendendo. É possível vender um imóvel em inventário? Sim, é possível, desde que ele tenha esta autorização. Se você comprar um imóvel com inventário, qual é o risco que eu vejo? Além de ter, ter que ter 100% de ok de todos os herdeiros, e ter a autorização do juiz, vamos dizer que aconteça de aparecer um filho desconhecido do antigo proprietário. Você sabe o que isso pode te ocasionar? Pode ocasionar que este nova, nova pessoa, ali na, na, na, na linha da, da, da herança, pode não aceitar alguma condição e aí tudo aquilo que você pagou vai ficar em cheque, você não vai ter como morar, você tá com dinheiro na mão, vai ter uma briga familiar que pode se estender por meses, e, por que não dizer por anos bom e o sétimo item da minha lista antes de eu revelar aqui para você é óbvio que se você está gostando desse vídeo ajuda o canal, clica aqui em, em like, no like, para gostar primeiro do vídeo, se você está gostando, obviamente, e se você não está gostando, clique em dislike, mas escreve para mim aqui embaixo, o qual o motivo de você não gostar, e se você, obviamente, está gostando, dá lá a sua informação, escreve para mim, eu adoro, amo ler as informações que vocês escrevem, mesmo não podendo responder a todos. E claro, para você me ajudar e ajudar o canal a crescer, clica aqui embaixo em se inscrever, aí sim, e acione o sininho para que você possa receber as notificações quando eu postar vídeos assim como esse. E vamos direto então para o sétimo item da minha lista de quais são as desvantagens de você comprar um imóvel usado. Que é justamente, muita atenção, que é você comprar um imóvel em nome de terceiro. Geralmente as pessoas que estão vendendo imóveis... Eu coloco isso como um problema, porque às vezes pode ser um filho que está vendendo, pode ser um cunhado, uma cunhada, pode ser é, uma, qualquer outra pessoa, um vizinho, um porteiro, isso é normal acontecer pode ser qualquer pessoa que está fazendo essa intermediação de venda, isso é contra a lei, isso é proibido. Não estou puxando sardinha para o meu lado, não, mas você pode até comprar dessas pessoas, faça como você quiser. Eu coloco como desvantagens porque muitas vezes esta pessoa que está vendendo não tem estas informações, até mesmo alguns corretores acabam não tendo essas informações, você precisa ficar atento e é por isso que eu estou criando e fazendo esse vídeo aqui para você, para que você tenha as informações corretas do imóvel, quais são os problemas que ele oferece, porque ele está neste valor, porque você vai precisar justificar para que você possa fazer um investimento futuro para poder corrigir, para que não tenha problemas futuro né, no imóvel que você está comprando. Então, comprar de terceiro eu vejo um grande problema e por isso eu coloquei ele como importante e aqui na minha lista para que você nunca, nunca deixe de comprar um imóvel ou pode até ser direto com o um proprietário que é o dono, ele pode, existe lei que o protege, ele pode te vender, mas seria interessante você justamente ter um corretor de confiança, um corretor que realmente possa entregar para você a certeza de que realmente você está fazendo um bom negócio. Esses foram os sete, eu posso colocar assim a minha lista de sete problemas que eu vejo na hora de comprar um imóvel usado e na semana que vem nós vamos falar sobre quais são as vantagens da compra do imóvel novo. Se você não quiser perder este vídeo e quiser ser alertado, já sabe, deixa seu like, clica aqui em se inscrever e acione o sininho para você receber as minhas notificações. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tchau!